Olá, ah, esse aqui é o programa Minutos, Quali Vida e agora nós vamos falar sobre constipação intestinal. No programa de hoje nós convidamos a doutora Maria Alice de Magalhães Caranelo, que é médica gastroenterologista clínica lá do Hospital do Servidor, né doutora? Muito obrigado pela tua presença. O tema de hoje é constipação intestinal, Uh, a gente poderia falar que isso, o intestino preso, vamos dizer que é o um nome mais, mais prisão conhecido, prisão de ventre, prisão né? de ventre. É. muita gente tem, né? Exatamente, é uma queixa muito frequente no consultório, né? É, ela ocorre, a definição de, de constipação, é, ela ocorre quando a pessoa evacua menos de três vezes por semana. O, e quando essas fezes são... É, macias, a pessoa evacua sem nenhum esforço, então isso aí é, é considerado normal. quando porque a evacua... gente ouve também que precisa ir todo dia no banheiro, isso é verdade? Não, não? veja bem, às vezes a pessoa evacua diariamente, mas fezes ressecadas, com esforço para evacuar, em pequena quantidade, então ela é constipada. o que Porque quando evacua, a, a, a parte inicial do bolo fecal, ela é bastante ressecada, porque ela fica ali no reto, né? Uhum. Ali já não tem muita, quase absorção e então a pessoa evacua uma pequena quantidade e acha que está funcionando o intestino. No entanto, ela se processa basicamente em duas etapas. Primeiro evacua essa parte mais ressecada e depois aqui vem o bolo fecal uhum. mais macio, sem nenhuma, nenhuma E quem problema. tem um problema com o intestino ressecado, o que, que deve, por onde que deve começar? Então Primeiro, a causa. A principal causa é uma alimentação inadequada, a pessoa não ingere fibra e também não ingere líquido. A gente precisa ingerir pelo menos uns 2 litros de líquido por dia, né? porque o intestino grosso ele absorve em média de 5 a 6 litros de, de, de líquido por dia. Né? E o que ajuda a, a, a ele funcionar é quando tem a formação do bolo fecal precisa de fibra e precisa de líquido. Quando a gente se alimenta, é, daí a, a algum tempo, uma meia hora, 30, 40 minutos, ocorre uma mensagem do estômago para o um intestino, uhum. para ele se contrair e funcionar. Isso se chama reflexo gastrocólico. E se a pessoa tem uma vida muito agitada, é, come uma alimentação inadequada, vai perdendo esse reflexo. Então, a gente precisa criar, readquirir esse reflexo gastrocólico, ou seja, tem um horário apropriado após uma refeição, que ela tenha um pouquinho de mais tempo né, para poder fazer um... um, um e a pessoa consegue, para treinar um horário para ir no banheiro? Claro, é ele é que tem isso? que treinar, porque ele é que sabe a sua disponibilidade de horário. Né? Às vezes vem o reflexo e a pessoa deixa passar, então você vai perdendo isso aí. Né? E quando a pessoa vai no banheiro, antigamente era ler revista, hoje em dia fica com o celular. Totalmente, Pode isso ou não? Totalmente <risos> errado. Nada de ir para o banheiro res, é, responder as mensagens do WhatsApp, nem ler revistinha. Tem que, tem que se concentrar. É um momento que você tem que se concentrar para evacuar. O que, que precisa para uma evacuação? Além do que eu falei da ingesta de líquido, de fibras, né? tem que ter é, a prensa abdominal. Por uhum. isso que é bom fazer atividade física. É, tem que tem que ter a tranquilidade de esperar realmente essas duas etapas que eu falei. Primeiro, essa evacuação mais ressecada, que pode ter um pouquinho de dificuldade, e em seguida vem a outra. E a atividade física também é um, é um fator importante, porque também você o... mexe as alças intestinais quando está fazendo exercício. Lógico, muito onda. importante. Você reforça a musculatura abdominal. Vários fatores influem. Por exemplo, ela é mais frequente na mulher. É, Pode, é muito associado, um dos outros fatores, é associado a, a problemas psicológicos é, de ansiedade, depressão e muito frequente também é a constipação decorrente do uso de medicamentos. Sim. Ou a pessoa não faz atividade física, tem algum problema que precisa corrigir uma dor crônica. Uhum. Não, né? to aí não toma come opioides, fibra e não, toma é, água, né? não toma água, não, não, não, não procura corrigir isso aí. E muitos outros medicamentos, que é muito frequente a gente ver, são o uso crônico de cálcio, de ferro, que quase toda mulher usa por causa uhum. da, da, da prevenção da osteoporose, enfim. Mas isso é um sinal que tem que tomar mais líquido e ter uma alimentação mais regular Com aí, certeza, e fazer é. atividade física. A né? pedra fundamental é essa daí, porque a fibra ela vai formar um bolo fecal, e, e, e então ela vai puxar água do, do, uhum. do, do intestino, vai manter essas fezes mais lubrificadas. Né? E já que a está falando de intestino, o câncer está relacionado com o intestino preso ou não necessariamente? Não necessariamente. Né? O câncer de intestino, é, aliás, é a terceira causa de morte. Né? tanto no homem quanto na mulher, é o câncer de intestino. Mas, felizmente, nas duas últimas décadas, isso tem reduzido bastante, graças a, a, ao rastreamento que se faz e o segmento disso aí. E quais são os sinais, por exemplo, eu, para eu saber se eu não tenho câncer de intestino? Você tem que fazer a prevenção. Mesmo sem nenhuma sintomatologia, quando faz 50 anos, já ganha de presente uma colonoscopia. Uhum. Por quê? Porque aí a gente pode detectar as lesões que podem evoluir para uma neoplasia, para um Seria câncer um quê, de intestino, os pólipos. Tá. Então, assim, se faz uma colonoscopia aos 50 anos, isso, é isso na pessoa assintomática, sem nenhuma história familiar de, de, de, de câncer de intestino. Quando eu falo história familiar, eu estou me referindo a, a primeiro grau, pai, mãe, irmão, ou, ou então dois tios, enfim. Né? E se ali... tem algum familiar, com, com que idade que é? Então, se, depende também da época em que apareceu esse câncer, ah, tá. porque se, se ah, o pai teve um câncer de intestino aos 75 anos de idade, não é uma, uma história assim, não é tão né? tão. mas se teve menos de 60, com menos de 60 anos, então a gente faz... É, uma coluna mais, mais precoce. né? Outra coisa também importante é na raça negra a gente faz sempre um pouco mais cedo, porque a incidência é muito maior. Nossa, a senhora tinha falado de 50 destino. anos, então mais cedo um pouco 45 anos a gente faz no indivíduo da raça negra. Aí fez a colonoscopia. Se não deu nada, não deu nada que eu digo assim, pode dar divertículo vertículo e tal, isso aí não vai evoluir para nada maligno. Mas se não deu pólipos e tal, ela tem mais de 10 anos para repetir isso aí. Então, a gente faz geralmente com 50, se não deu nada, faz com 60, não deu nada com 70. E alguns, alguns é, serviços de, de prevenção de câncer, eles já orientam, até são favoráveis que a última coluna seja feita no máximo com 75 anos. E, e voltando mas, um pouquinho no, no tema de constipação intestinal agora, hum. mudando, só para a gente revisar para poder encerrar o programa. É. Ah, então, ela não é considerada uma doença, mas um mau funcionamento do intestino? É, lógico que existem as doenças que podem levar que levam, à constipação. Mas falando, no, não tendo nenhuma doença de base do time. Então, na anamnese, na, na história, a primeira coisa que a gente tem que ver são os hábitos alimentares, atividade física, os medicamentos que toma, e se tem sintomas de alarme, se tem anemia, emagrecimento, aí sim a gente vai pensar em alguma outra patologia. Lógico, assim, falar em constipação, a doença de Chagas, uhum. que ela destrói os plexos nervosos do, do intestino, então esse intestino vai dilatando e tal, mas isso aí. Mas na grande maioria. A grande, é, o, é o funcionamento que é isso que a gente. Exatamente. Que a nós vamos revisar que... agora, que é atividade física, atividade, não, fazer exercício, dieta, dieta principalmente não ingesta de, de fogo, ingesta de líquido, né? Exercício. Exercício e ver se tem tá tomando alguma medicação que possa estar tá contribuindo para isso, tá? Os antidepressivos, o cálcio, o ferro. Inúmeros outros, né? esses medicamentos para dor, opioides e tal, que podem causar um efeito, seria um, até um efeito colateral. As pessoas acamadas, que vivem em asilos, em uhum. abrigos e tal, que não caminham, essas tem muito frequente, em a Em geral, vê, tem uma gestão de remédios acima da acima média. Acima da também, média, né? exatamente. E, às vezes, pode ocorrer o que a gente chama de falsa diarreia. Na verdade, o intestino ele, ele é constipado mas ele se apresenta, muitas vezes, vem ao pronto-socorro com diarreia. E quando a gente vai examinar, ao fazer o toque retal, a gente vê que essas fezes, o reto está cheio de fezes e como essas fezes ficam endurecidas, impactadas ali no reto, elas estimulam as glândulas que tem ali na, na, na região do reto e então amolece digamos assim, um pouco dessas fezes e fica como se fosse uma diarreia. Isso se chama falsa diarreia. Muitas vezes você tem que fazer um... um retirar o um fecaloma que é uma uhum. coisa bem... não é muito, muito agradável, mas enfim, porque essas fezes ficam impactadas. Pode dar vômitos, inapetência, tudo decorrente de, só disso aí. Mas acho que a grande maioria da população se seguir um pouco essa receita de fazer uma dieta adequada. E tem esses remédios que toma para ir no banheiro, laxante. Laxante. Laxante, você pode até usar ocasionalmente o laxante, mas, assim, não é o indicado. Não usar todo dia, não... toda semana, é um período muito específico. O que a né? gente usa mais hoje em dia tem laxantes à base de fibra, tem os laxantes, laxantes que, os medicamentos que não são absorvíveis uhum. no intestino, né? Então, você associa a dieta com esse tipo de medicamento e, ocasionalmente, você pode até iniciar com uma medicação mais... mais é, é, mas nunca ir na farmácia e comprar um não, laxante, né, não. doutor. Não, inclusive tipo sene, cáscara sagrada, esses aí são prejudiciais, vai causando um tipo de. O, o intestino vai ficando até colorido, chama-se melanose colônica, pode acontecer pelo uso crônico de laxante. Além do que o laxante, ele faz dar uma contração, né, na, na, na, aumenta o peristaltismo pode causar cólica abdominal, dor, então não é, não é o aconselhado, não. A gente faz sempre a dieta, mudança de hábitos alimentares, procurar recuperar o reflexo gastrocólico, tem que ir ao banheiro, não só na, quando está com aquela necessidade urgente de evacuar, tem que ir num horário que ela vai sentar, sem celular, sem nada, para poder então tentar evacuar. Tá? Tá ótimo, doutor, então muito obrigado, a gente okay. fez um apanhado geral, acho que elucidou muita gente. E obrigado a você também que esteve aqui com a gente no Minutos Qual Vida.